Bom dia! Hoje resolverei a questão 142 da Prova Amarela do Enem de 2019. Farei a leitura do enunciado da questão. Nos seis cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos ficando exatamente um minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em Watt vezes minuto, em função do tempo t em minuto das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura representa a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. A sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... E a seguir daí vem as alternativas. No texto temos a informação que o gráfico representa o consumo acumulado de energia. Quer dizer o quê? Que no gráfico está representado o consumo que ele fez naquele minuto mais o consumo anterior. Então é uma soma do momento anterior mais o consumo no período atual, no minuto atual. Então, a gente consegue um método que é pegar o minuto seguinte e subtrair do, momento, do minuto anterior. A quantidade de energia daí, no caso, né? Então, no primeiro minuto, 20 watts foram consumidos. Quem tem esse consumo é a sala, que é representada pelo número 1. No segundo minuto, o consumo acumulado era de 35. 35 menos 20 é 15. 15 é o consumo da suíte, que é representado pelo número 4. Posteriormente, no terceiro minuto, o consumo acumulado era 40. 40 menos 35 é 5, que é o consumo do banho, que também é representado pelo número 5. No quarto minuto, o consumo acumulado era 55. 55 menos 40 é 15. 15 é o consumo da suíte, que, representa, que é representado pelo número 4. No, no minuto 5, o consumo acumulado era 75. 75 menos 55 é 20, que é o consumo da sala. 20 watts, que é representado pelo número 1. No sexto minuto, a energia acumulada era 85. 85 menos 75 é 10 e 10 é o consumo da cozinha, que é representado pelo número 6. No sétimo minuto, a energia acumulada é 105. 105 menos 85 é 20 e 20 é o consumo da sala, que é representado pelo número 1. E no oitavo minuto... A energia acumulada é 120, 120 menos 115 é 15, e 15 é o consumo da suíte, que é representado pelo número 4. Então, a sequência que corresponde à sequência que nós obtemos nas, nas alternativas é a sequência A, que é a resposta. Isso é tudo, pessoal!